Oi, oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. A nossa zebrinha. Vamos estar fazendo essa peça hoje aqui no canal. É mais uma peça da nossa coleção Parmalat, essa coleção maravilhosa, né? Que são 10 modelos diferentes.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 Roda a nossa vinheta aí! Então aqui estamos com... Vamos fazer nosso vídeo, né? Da nossa coleção Parmalate, Que é a nossa zebinha muito bonitinha essa peça. Bora fazer ela então. Então, aqui o olhinho, como os outros, né? Com feltro, tá? Você vai receber assim. Com feltro, você faz, tá? O feltro branco, preto, você faz o olhinho. E a nossa cola pega mesmo tá? O que muda é só a parte do capuz. A peça base, a blusinha, e o forro do capuz sempre é o mesmo, tá? Nessa coleção toda, tá? Então, aqui, ribana uma vez dobrado, costa, uma vez dobrada, frente, uma vez dobrada, forro do capuz, duas vezes manga, duas vezes, tá? Para o forro do capuz eu tô usando soft, tá? Para a peça eu tô usando freezer, tá? Lada dos nossos queridos. Da Felipe Malha, todo material usado aqui nesse, nessa coleção, né? Já é todo material usado nos nossos vídeos é da Felipe Malha. Mas especialmente nessa coleção, ela me mandou todo o material Mandou todo o material pra gente elaborar pra gente fazer essa coleção, tá? Então eu tô usando o fraser, né? Que vocês vão encontrar lá na Felipe Malha, tá? Então, tecido principal, fraser, tá? E. O forro, o capuz, a soft. Aqui também eu tô usando o soft, tá? A, já falei que a manga é duas vezes. Então, aqui é soft, tá? Esse, esse molde aqui duas vezes. Esse molde aqui duas vezes. Orelhinha pequena quatro vezes. Orelhinha grande quatro vezes também no soft, só que no branco, tá? E aqui o nosso capuz, né? O nosso capuz, onde vai a orelhinha, onde vai os olhinhos, tá? Duas vezes, tá? Esses moldes aqui, essa modelagem aqui, a gente vai fazer lá no nosso, na nossa... na nossa reta, tá? Isso aqui a gente vai fazer lá na nossa reta, ok? O demais a gente vai fazer aqui na over, ok? Esse é o nosso sétimo vídeo da nossa coleção Parmalat. Nosso sétimo vídeo. Próximo vídeo, estaremos trazendo o tigre, né? Então, vamos pegar nossas costas. E as nossas mangas, tá? As nossas mangas têm costa e frente. É isso pra não dar errado, tá? Costa sempre é maior que a frente, tá? Vamos pegar a nossa frente E vamos pegar a nossa frente aqui pegar a nossa ribama Coloca debaixo da máquina. Vamos pegar as nossas mangas. uma da outra e aqui vamos pegar aqui fechar o lado ribana com ribana aqui costura tá? debaixo do braço com Agora vamos passar ribana na barriga aqui. Sobrou, que depois você vai usar, puxa, e traz pra frente. Aqui, ribana com ribana. Certinho. Costura de baixo do braço com costura de baixo do braço. Bolinha, volta, puxa bem, e recomeça. Vai. Sempre que der bolinha, você tem que voltar, tá? Começa sem cortar muito a peça. Agora vamos pegar o nosso povo do capuz, passar a costura daqui até aqui, tá? Tá aqui nossa blusinha pronta Tá aqui o nosso novo capuz O que restou da nossa riban. Eu vou até na reta Fazer o capuz Terminar o capuz, fazer tudo certinho E venho pra cá de volta Pra gente pregar o nosso capuz Aqui na nossa peça E finalizar a nossa peça Vem comigo, vamos pra reta Bora lá Bora lá então, gente Foi, foi o nosso capuz da zebrinha Já fizemos a peça Acabamos de fazer a peça lá no nosso, na nossa overlock. Acabamos de fazer a peça no nosso overlock e agora vamos fazer o nosso tapuz aqui, ok? Então, bora lá. Vamos deixar o olhinho dela aqui. Depois a gente cola. Vamos começar com os, os pequenos, né? Com as orelhas, com o focinho. Bora lá. Vamos pegar a orelha pequena. Vamos juntar as orelhas aqui, tá? Vamos pegar as nossas orelhas grandes, as brancas, você pode tá fazendo o contrário também, tá? Vamos juntar antes de nós juntar, a gente vai colocar as orelhas pretas aqui. A gente vai pregar elas aqui, tá? Eu vou cortar as pontinhas pra virar. Se você quiser colocar a manta aqui, pode colocar um pouco de pimenta. Fica aqui perto de vocês. Eu não vou pôr nessa. Ficou assim, em reserva. Vamos pegar os focinhos aqui, tá? Passar a costura por tudo, deixar só aqui pra gente virar a peça. Viramos a peça, pegamos um pouco de manta... de segurança aqui em cima. Aqui a gente vai pegar, eu tenho dois pedaços de velcro aqui, e a gente vai colocar aqui, ó, tá? Vamos aqui. Ficou assim. Reserva. Vamos pegar agora a crina. Passar a costura aqui até aqui, Tá? E virar. E vamos colocar manta também, tá, gente? Um pouquinho. Até dando um, um relevo. Vou fazer uma costura de segurança aqui. Ficou assim, reserva. Vamos pegar o nosso capuz aqui. Ele tá me dizendo aonde vai a orelha. A orelha vai aqui, nessa fenda aqui, tá? Então, vamos pegar as orelhas e vamos pregar aqui nessa fenda, ok? Aqui, não tem erro. Mesma coisa com essa aqui. pegamos as orelhas, agora vamos pegar essa parte aqui, ó, e vamos pegar aqui também. Ela é desde aqui até aqui, tá, gente? Ó, desde aqui da prenda, começa aqui, ó, nessa costura aqui, ó, coloca ali nessa costura vai pregando. agora, vamos pregar o outro capuz aqui. Costura da orelha, costura da orelha. Tudo certinho. E vamos... Pregar até aqui. Agora aqui, bem aqui no meio, a gente vai pregar o nosso focinho aqui, tá? nossos olhos aqui Um girafa. Agora vamos pegar aquele capuz que a gente fez lá na overlock. Colocar tudo pra dentro aqui. Aqui, costura. Aqui, costura. Colocar um alfinete aqui e aqui vamos pegar o nosso capuz daqui. Tem aqui. Pegar aquele pedaço de ribana que sobrou, tirar dois centímetros do lado que não tem fio, vai colocar aqui o lado que não tem fio. outro lado também aqui aqui lembrando que todos esses tecidos da coleção Parmalat foram enviados pela Felipe Malhas Agora, vamos pré aqui essa parte aqui, tá? Vamos pegar desde aqui da, da ribana e pré Postura de segurança aqui também, desde a ribana, tá? A cabeça da nossa girafa tá pronta. Agora a gente vai lá o overlock para colocar ela na nossa peça, para finalizar a nossa peça. Bora lá o overlock então, vem comigo. Então tá aqui a nossa girafa, né? Então, nosso capuz tá aqui pronto, acabamos de fazer na reta e a nossa peça que a gente já tinha feito aqui no overlock. Então, vamos pegar o capuz na peça. Então, Aqui a nossa peça, a nossa blusinha, no avesso, frente virado pra mim, capuz no direito, tá? Frente virado pra mim, eu coloco a mão aqui dentro e coloco o capuz dentro da peça, ok? Pego aqui a ribana e puxo ela de uma frente à outra, Tá? costura da frente e a outra costura e vem pegando ela aqui. o capuz, vamos cortar os fios, para não deixar nenhum aqui, para não machucar os nossos pés. Vamos virar no direito, Barmalate. Olha só, que linda que ficou essa peça, gente Olha só, que linda que ficou essa peça Maravilhosa, né, gente? Eu amei, amei fazer essa coleção com Tá muito maravilhosa, muito show de bola Então, é isso, gente O vídeo de hoje foi esse eu espero muito que vocês tenham gostado Eu amei o resultado Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso Também quero lembrar vocês Que os melhores tecidos para modelagem pet Os melhores tecidos você vai encontrar lá na, nos, nos nossos queridos Felipe Malhas tá? Felipe Malhas tecido Inclusive toda matéria-prima Todos os tecidos usados aqui Nessa coleção da Parmalat. Foi enviado pela Felipe Malhas, tá? E a modelagem dessa coleção da Parmalat já está à venda lá no nosso site. Então, corre para o site, adquira a modelagem da coleção Parmalat e entre em contato com a Jo da Felipe Malhas e adquira todos os tecidos para produzir essa modelagem que é sucesso. Tá bom, meus amores? Então, gente, por hoje é só.